mas por estarem maduras no seu mercado e não terem muito mais por onde crescer, elas devem sim distribuir parte dos seus lucros aos acionistas a partir de dividendos, ok? Enquanto podes ter outras empresas no, no teu portfólio também que ainda estejam numa fase de grande crescimento e que o melhor a, a fazerem é reterem esses lucros, em vez de nos distribuírem a nós, e reinvesti-los no seu crescimento, ok? E volto a dizer, não tem nada a ver com o tamanho propriamente da empresa, porque, por exemplo, empresas como Amazon, Facebook, Alibaba, etc., não pagam dividendos e ainda bem, porque o quero é que eles reinvestam eles eram toneladas de, de dinheiro, são autênticas impressoras de notas é? e têm ainda muito por onde crescer e por isso ainda bem que não pagam dividendos e que reinvestem no seu crescimento, ok? E aqui poderíamos discutir um bocadinho se outras que pagam dividendos deveriam fazer ou não. Se quer uma Microsoft não deveria, é porque ainda também tem... Bastante por onde avançar. Mas volta a dizer, há empresas mais pequeninas que, que pagam dividendos, por vezes, às vezes na, na casa dos alguns milhões, ou um ou dois bilhões, por isso small caps, micro caps, como Marta está a dizer, e que já pagam dividendos, okay? não, não tem muito mais por onde crescer. E aliás, muitas destas micro e small caps. Tu encontras aqui em Portugal, exemplo, e são empresas que já não têm muito mais para onde crescer, se calhar a economia que elas se expõem é mais nacional e por isso o melhor que têm a fazer é realmente distribuir parte desses lucros por nós, acionistas, ok? Mas como já algumas pessoas também disseram aqui no chat e muito bem, a diversificação. É um pilar essencial do investimento, diversificação. E é assim que também se vai aguentando com as quedas. <risos> Porque umas vão cair menos do que outras e, mais importante, vocês, por vezes, vão ter algumas empresas a subir enquanto que o resto do vosso porto volta a cair. Eu tenho isso neste momento, ok? Ainda por cima de, de uma empresa que fez uma spin-off, por isso, módulo 7 a 8 do ILD, para então, vocês verem, uma tática especial, e foi um, almo um almoço grátis, deram-me ali, ou seja, a spin-off, que pronto, eu paguei zero por elas, e elas estão já valorizadas, já não sei, vinte e tal por cento, um bocadinho assim, e ainda paga a também, a spin-off e, e a empresa-mãe. Por isso é, é dinheiro que estão lá. Mas enfim, tu vais ver que há várias formas de remunerar os acionistas também. Uh, nem sempre é só pelos dividendos. Existe também a recompra de ações e até chega a ser mais vantajoso para nós. Porquê? Porque não somos nós a pagar os impostos. enquanto Quando as empresas distribuem dividendos para nós, somos nós a pagar o um imposto, aqui em Portugal, sobre esse dividendo. Quando a empresa recompra ações, nós não pagamos nada sobre aquilo, ok? E ela está-nos a valorizar o nosso património. Estamos a ficar com uma fatia maior dessa empresa.